É, agora nós vamos dar a palavra ao professor Raimundo Carlos Machado Ferreira Filho. Professor. Obrigado, Paulo. É, parabéns, Ima, pela, pela apresentação, pela fala. É, vou começar me descrevendo. Caso A gente está fazendo a transmissão para a rede, então, caso exista algum espectador, né, alguém que esteja acompanhando pela, pela internet com baixa visão ou cegos. Eu me chamo Raimundo, sou professor do Instituto Federal Sul Rio Grandense, eu tenho a pele morena, clara, tenho cabelo curto, levemente grisalho, estou na faixa dos 50 anos, estou vestindo um paletó preto com a camisa azul escura, com leves... Riscas Brancas. E, bem, eu estou realmente bastante honrado com o convite de estar aqui com vocês. Vim lá do extremo sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. E eu acho que, de fato, agora a gente está efetivamente retomando o pós-pandemia. Eu, pelo menos... Eu, desde 2019, eu não participava de um, de, de um evento como palestrante, um evento presencial. Então, eu uh, fico muito satisfeito de estar aqui uh, enxergando vocês, tendo a presença do público aqui na, no, no auditório, junto com o, o público que está nos assistindo pela rede. E aí a gente tem uma realidade nova que veio pós-2020, que é a gente incorporando as nossas rotinas as atividades remotas, as atividades com recursos digitais, mas estava sentindo falta do, do presencial. Tá? Então, estou muito feliz mesmo de, de poder estar aqui presencialmente junto com vocês, além do público que está nos acompanhando remotamente. E eu estou... Uh, conecto aqui o... Eu passo... Ah, já está aqui. A gente estava no imbróglio tecnológico aqui antes, mas já, já conseguimos resolver. Bom, eu, eu, eu vou primeiro enfatizar o, o, a importância do, do porquê a gente tratar de, de acessibilidade. E tem um aspecto muito importante que a uma falou também, que a gente trabalhar com tecnologias assistivas, elas não favorecem única e exclusivamente pessoas com deficiência, mas, obviamente, o mote principal é a pessoa com deficiência. Esse levantamento ele é de, de, do último censo anterior ao que foi feito no ano passado, porque o, ano, o, o do ano passado ainda não foi consolidado, mas a gente vai fazer uma, uma transposição a partir do que nós tínhamos em 2010. Que em 2010, nós tínhamos 190 milhões de brasileiros no censo do IBGE de 2010, e naquele censo se autodeclararam auto pessoas com deficiência 46 milhões de brasileiros. 24% da população brasileira à época. Então, como a gente não tem os dados consolidados desse último censo, vamos fazer uma projeção usando esses mesmos 24% para 2020. Haveria um crescimento nessa mesma taxa, o que traria para nós 51, 51 milhões de brasileiros com deficiência. Esse, esse slide ele apresenta é, uma, um gráfico onde a gente tem a divisão desses 51 milhões de brasileiros em relação aos principais grupos de pessoas com deficiência. O principal grupo de pessoa com deficiência é a visual. E aí nós temos as escalas dentro de cada uma das deficiências. A escala, ela diz que a pessoa tem grande dificuldade ou alguma dificuldade ou não consegue de modo algum. Então, obviamente, alguma dificuldade é a faixa... Maior dentro de todas as, as, as classes de pessoas com deficiência visual, motor, auditiva e intelectual. E aí nós vamos é, para uma segunda, para o segundo grupo, que é uma dificuldade motora ou de motricidade, e a terceira, o terceiro grande grupo são pessoas com deficiência auditiva em que se enquadram surdez ou, ou deficiência auditiva severa. Ou, ou alguma deficiência, alguma dificuldade de audição. Na, na visual, são os dois grandes grupos, na verdade, que a gente trabalha em relação a tecnologias assistivas e acessibilidade, seriam as pessoas, na verdade, esses três, porque a, a pessoas com dificuldade de motricidade ou motor acabam lançando mão de recursos de navegação por teclado, por exemplo. Eu já entro nessa questão em relação a como a gente quebra barreiras. O que eu vou falar para vocês, na verdade, trata de quebras de barreira a conteúdo, é o principal aspecto que a gente vai trabalhar. Tá? Então, a gente tem, eu, eu vou focar nessa, nessa minha conversa com vocês, seguindo um raciocínio que engloba esses três itens principais. Né? Algumas coisas é, têm uma interface bastante próxima com o que a Ilma já falou, então, a gente, para trabalhar com acessibilidade em EAD, a gente precisa se preocupar com a quebra de barreira no acesso às interfaces e aos conteúdos. Então, o primeiro ponto, ponto central do, do que a gente deve tratar em, em acessibilidade em EAD seria a acessibilidade em interfaces e tem padrões específicos para isso. E, uma vez que a pessoa consiga ter acesso às interfaces, ela precisa também, como a Ilma falou, ter a acessibilidade nos conteúdos que estão dentro dos sistemas, dentro das plataformas. E, basicamente, os, a, a, as duas grandes naturezas de mídia que nós trabalhamos hoje em dia em EAD, invariavelmente recaem sobre textos eletrônicos e sobre audiovisuais. E o audiovisual é muito interessante, porque, desde 2020, a quantidade de é, circulação de audiovisual nas redes aumentou absurdamente em função de a gente ter passado de atividades presenciais para remotas em 2020 por conta da, da suspensão de atividades presenciais por conta da pandemia. O audiovisual se transforma num meio hoje de comunicação é, de extrema importância, mais do que já havia é, como meio de é, é, de mídia para a oferta de recursos educacionais, ganhou importância é, a, partir do, do, do, a partir de 2020. Além disso, é, existem outras naturezas de mídia que acabam é, ficando no substrato dessa nossa conversa, mas que se beneficiam dessas mesmas tecnologias assistivas que nós vamos abordar em seguida. Então, a gente vai ter circulando, dependendo da modalidade, do, do, do conhecimento, do tipo de curso que vai ser oferecido, a gente vai ter animações, simulações, arquivos de áudio específicos e por aí é, por aí vai. É, eu vou mostrar para vocês aqui, então, uma possibilidade de vocês começarem a, a se apropriar, se vocês já, é, de fato, ainda não fizeram isso, em relação... A, a como trabalhar efetivamente com essa quebra de barreira em, em interfaces. A gente tem um projeto chamado Proedu, o Proedu é um repositório de recursos educacionais digitais para a rede EPT. O tá? Proedu está hospedado na, na RNP, na Rede Nacional de Pesquisa, ele é um projeto que foi está sendo executado, inclusive, em parceria junto com o IFSU, com duas instituições aqui do Nordeste, o IFCE e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E esse projeto, ele iniciou sendo, uh, um, sendo não, uh, iniciou com uma demanda da Rede Tech Brasil, a época, lá em 2015, uh, a Rede Etec Brasil, uh, gerando uma demanda, uma necessidade de se ter um local único, um hub de convergência, onde as pessoas poderiam consultar Uh, ou buscar recursos educacionais que foram produzidos no âmbito da rede ETEC entre 2008 e 2014, mais ou menos. Existia um passivo de recursos educacionais absurdo na rede, só que nenhum desses recursos educacionais eram compartilhados publicamente. Toda a produção ela ia para dentro dos, das suas plataformas de cursos de cada instituição. A produção ela foi induzida pela, pela CETEC. Tá? O, a, as demandas chegavam, era, na época, se tinha uma quantidade bastante grande de produção de cursos FIC e bastante produção de recursos educacionais para esses, para esses cursos. Agora, me perguntem se algum desses recursos educacionais foram produzidos com acessibilidade. Né? Obviamente, não era uma preocupação na época. E uh, não se tinha a, a, o entendimento que nós temos hoje. Isso lá em 2008, apesar de existir essa, essa discussão Toda sobre a necessidade de a gente ir mudando a cultura em relação à acessibilidade de pessoas com deficiência, na época não se colocou como requisito na, nas, nos chamamentos públicos e nos editais a necessidade de se produzir recurso educacional com acessibilidade. Bom, o Proedu ele veio para tornar público esse conteúdo, tirar de dentro das plataformas, porque eram recursos produzidos com recursos públicos, mas eles não estavam publicizados. Então, se colocou o conteúdo, se produziu o repositório, se desenvolveu o repositório, se colocou uma massa de conteúdo desse passivo, se registrou dentro da plataforma, mas nós começamos a perceber isso, que nenhum conteúdo tinha acessibilidade. Começamos a fazer estudos sobre de que forma que a plataforma poderia é, trabalhar indicando de alguma forma para o público recursos educacionais que tivessem ou não acessibilidade, embora aquele passivo não tivesse, nós começamos a fazer um, um estudo sobre isso. E nós chegamos neste modelo de indicação de interface, de quebra de barreira no conteúdo, ao acesso às informações da, da plataforma, do, do repositório. E desenvolvemos um, uma recomendação técnica para a produção de recursos educacionais com acessibilidade, que é um, um, um, um efeito colateral do desenvolvimento do repositório. E está, no, e está na, lá no repositório. Eu vou me atrever a fazer uma, uma, uma mudança aqui na minha, na minha apresentação, porque eu vou passar para a minha... Pra minha para o meu desktop, eu vou compartilhar a minha tela para o público que está nos assistindo remotamente poder acompanhar o que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Vai ser meio complicado aqui, mas vamos tentar. Vamos ver se vai dar certo. Eu devo estar compartilhando a minha tela agora e vou passar para o repositório. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que o repositório funciona. Está tudo ok aí? É isso aí. E, e para o público lá, o remoto lá está assistindo? Ah, maravilha. Olha aí, ó, viu? Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. <risos> Bom, vamos lá. Então, é, esse aqui é o primeiro resultado e fica como referência, porque eu imagino que seria o caminho para qualquer plataforma de oferta de cursos ou de conteúdos educacionais. Primeiro, a gente tem que ter a possibilidade de tu fazer é, com que qualquer pessoa, com qualquer limitação, tenha a possibilidade, diante das suas limitações, tenha a possibilidade de, de acessar as, as interfaces. Primeiro, navegação por teclado. Se a pessoa tiver algum problema de motricidade ou a, a, uma dificuldade de, de manual o mouse, ela vai navegar por teclado. Então, toda a tua interface ela tem que ter uma, uma possibilidade de navegar para qualquer parte do conteúdo. Isso é uma implementação que se faz em código baseado em um padrão internacional do W3C, se chama WCAG. Tá? Se vocês pesquisarem por essa expressão, é uma força-tarefa dentro do W3C que trabalha com acessibilidade em plataformas e, e interfaces web e tem várias recomendações que tu deves implementar para tu deixar os teus sistemas acessíveis um deles é a navegação por teclado então vocês vão ver que dá para navegar pelo pelo mouse mas se tu fores pelo teclado alfanumérico com estes números aqui tu vais poder se mover vai poder mover a tua navegação através de partes do site Existe um padrão também, que é o EMAG, que é baseado no WCAG, que é o padrão de acessibilidade de, de portais de governo eletrônico, que deve ser seguido também para qualquer serviço que for ofertado é, por nossas instituições federais. Bom, e deve ter uma, uma explicação sobre o que é a acessibilidade e, e tudo que está implementado no site. Aqui vocês vão ter uma descrição sobre como funcionam as implementações baseadas no WCAG. Bom, a gente tem plugins instalados. Né? Essa aqui, para quem trabalha com a comunidade surda, sabe que os avatares eles não são a melhor solução para quebra de barreira, conteúdo para surdos. E, inclusive, como a Ilma já falou, a comunidade surda ela se divide em várias identidades. Nós temos surdos oralizados, surdos com implante. Né? A gente tem surdos... É, é, o, o surdo que é alfabetizado em Libras e que se comunica só por língua de sinais, tem surdo que lê em português, tem surdo que não lê, tem surdo. Tem, tem uma infinidade. Então, assim, para acabar com essa ideia de senso comum de que se tu tiveres intérprete de Libras, tu tá resolvendo o problema do surdo, e não é. Tá? Bom. É, mas deve haver inter interpretação em libras. E os avatares eles não são a melhor solução. A melhor solução, de fato, é tu ter a possibilidade de tu gravar um intérprete humano, um tradutor-intérprete de libras. Por quê? A língua brasileira de sinais, ou as línguas de sinais em geral, elas têm várias dimensões. Elas têm posição de mão, elas têm a, a, a, a expressão facial, elas têm postura corporal, têm agora eu falei três, não me recordo da cinco, mas são cinco dimensões e os avatares, eles não conseguem representar muito bem o movimento. Perfeito, obrigado. Estou com alguém aqui da plateia me auxiliando. Valeu. Então, movimento, posição de mão, é, expressão facial, expressão corporal e mais alguma. Ah, isso, pronto, alocação, posição onde a mão vai. Não é? Eu não estou tão mal. <risos> Bom, então, é, o avatar ele não consegue fazer isso, mas ele é muito útil quando a gente não consegue ter o, o, o tio é, gravado, até porque tem algumas situações que é impossível, por exemplo, em portais onde tem uma dinâmica de conteúdo com troca de conteúdo com frequência. Tu não tem como gravar o intérprete Libras a cada troca de conteúdo. Então, o avatar, nesse caso, ele é muito útil. O que, que ele faz? Quando tu aciona o plugin. O, a, a interface de texto, a parte de texto, ela altera. Quando você clica no texto, ele faz uma transcrição, ele lê o texto e o avatar acaba interpretando. Está interpretando agora o que ele está lendo no, no texto. Mas tem um outro problema. É, a língua de sinais é de sinais. Os sinais eles, eles condensam um conceito, um, uma ideia, uma expressão quando a base de sinais do avatar não é robusta para uma determinada área de conhecimento, ele faz datilologia, ele soletra. E isto é extremamente cansativo e, às vezes, não tem sentido nenhum. Ele fazer a datilologia de uma palavra cujo surdo não sabe o conceito ou o que significa aquela palavra. Fica sem entender nada da mesma forma. Então, acredito que a médio e longo prazo essas tecnologias elas vão se tornar muito mais robustas e a base de sinais vai estar uh, cobrindo boa parte do que seja necessário cobrir dentro das plataformas e sistemas. Mas, ainda assim, em casos específicos, em áreas temáticas ou conteúdos específicos, não haverá sinais para determinadas expressões, conceitos ou partes de conteúdo. Ainda vai ocorrer a datilologia. Então, na medida do possível, o intérprete de libras humano é mais é, é me, é melhor na quebra de barreira, não sendo possível, ou, enfim, nas interfaces é sempre sugerido que se coloque um plugin com avatar, ó, fica parado, ele fica se espreguiçando, né, que quebre a barreira no acesso à informação para surdos que não leem em português ou preferem se comunicar em Libras, uma outra possibilidade é algum outro plugin que implemente outros recursos para outras limitações, e vejam como a Ilma falou: as tecnologias assistivas, no geral, elas não quebram barreiras ou não facilitam a vida só de pessoa com deficiência, mas também de outras pessoas com transtornos neurológicos ou para pessoas neurotípicas. Neurotípicas é pessoas que, a princípio, não tem problema nenhum. Tá? Então, é, alteração de contraste é desejável e aí tem alguma variação de contraste que ten, ten, tenta, inclusive, é, resolver problemas de daltonismo. Neste aqui, creio que a gente não tenha algo específico para daltonismo, mas as mudanças de contraste, de combinação de cores padrão é sempre favorável à quebra de barreira que tem mais, tem mais para baixo, né é, que trabalhe com essas alterações de cores para pessoas é, com daltonismo. A mudança de tamanho de fonte também é favorável para a pessoa com baixa visão ou até para nós mesmos que começamos a, com a idade eu já estou nessa, eu não estou usando óculos ainda, mas eu já estou com com, enxergando mal de perto, assim, eu não consigo ver bem. Então, eu já me favoreceria desse aumento de fonte e os plugins, se tu não, previ, não tiver previsto isso como um recurso nativo da tua plataforma, os plugins resolvem isso. Eles sobrepõem a, a alguma alteração em detrimento do que está programado no, no, no sistema espaçamento de fonte junto com o aumento, então dá para trabalhar conjuntamente com aumento de fonte espaçamento entre as letras para melhorar a legibilidade, dá para trabalhar com, uh, se tiver animação ou qualquer outro recurso que tire atenção, pode bloquear uh, o efeito de animações, ocultar imagens, e uma coisa interessante de um projeto italiano, que é... A implementação de fonte de dislexia, a fonte da dislexia, foi um estudo feito em um formato de fonte específico que favorece uh, pessoas com dislexia e pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, se tu troca para essa fonte específica, tu consegue favorecer a leitura dos teus documentos de texto. Tu podes aumentar o tamanho do teu cursor. E, inclusive, implementar régua de leitura, que é um recurso bastante útil também para quem tem baixa visão ou qualquer um desses outros recursos. Ah, ah meu Deus do céu, minha fonte. É... Pronto. É, régua de leitura em formatos distintos. Isso vai favorecer o acesso ao conteúdo da pessoa que tem é, também é, dislexia, TDAH, é, baixa visão e alguma dificuldade nesse sentido. Bom, eh, vocês vão poder depois acessar pelos seus próprios meios a plataforma, o repositório, que é proedu.rnp.br. Bom, mas vou descompartilhar a minha tela, daqui a pouco eu volto para cá. E volto aqui. Bem, e vou voltar para a minha apresentação para o público que está nos assistindo remotamente. Bom, é, tem esse quadro dentro da recomendação técnica. Se vocês entrarem no ProEdu, vocês digitam lá recomendação técnica de, de acessibilidade e vocês vão ter um documento de texto com essas informações todas que eu estou passando para vocês. Então, a gente implementa selos de acessibilidade para os recursos educacionais, que são estes selos que estão nesse slide. Agora, eu estou passando um slide onde tem selos que representam cada uma das tecnologias assistivas. Por exemplo, interpretação em libras tem as mãozinhas, audiodescrição, que é um recurso de descrição de informações imagéticas para a pessoa cega ou baixa visão, então é uma trilha de áudio extra em, em conteúdos audiovisuais, e, e eu já estou aqui sem enxergar direito o que, que eu estou passando na tela, estou apertando os olhos aqui. É, em síntese, são seis selos, é, e, e nós chegamos na, na composição desses seis selos porque a gente tinha uma ideia equivocada, e nós nos demos conta que não é falar que o recurso tem acessibilidade, Tá, e principalmente na EAD, o recurso tem acessibilidade ou não tem acessibilidade, não é assim que funciona, o recurso ele pode ter, vou usar o audiovisual como um exemplo por ser o um recurso mais complexo que nos dá mais chance de, de, de exemplificar melhor isso, um audiovisual, um vídeo, ele pode ter audiodescrição, legendagem descritiva, interpretação em libras. Não quer dizer que, se ele tiver um, ele tenha acessibilidade para todo mundo. Então, a gente chegou à conclusão que a gente deveria indicar qual o recurso de acessibilidade que cada conteúdo educacional, na sua natureza de mídia, tem. Então, neste quadro aqui, que a gente está vendo agora na tela, a gente tem o recurso de acessibilidade as naturezas de mídia que esse recurso de acessibilidade pode incorporar e a quem essa tecnologia assistiva favorece. Então, é um quadro sintético que traz é, as informações de tudo que a gente está discutindo aqui, nesse aspecto em acessibilidade em recursos educacionais, digitais e interface. E ele está lá na recomendação. Bom, é... Vou trazer aqui para vocês quase que em primeira mão. Tá? A gente acabou tentando fazer um... Tentando, não fizemos um esforço para consolidar essas informações em um curso que ele é, é relativamente básico, mas ele tem a ideia de a gente usar esse curso MOOC para mudança de cultura e a gente traz todas essas informações nesse curso MOOC, ele está na tela agora, mas é, eu vou, rapidinho só para quem está aqui no, no, no presencial, mas eu vou dar a informação aqui de forma verbal, esse curso está hospedado no nosso parceiro, lá no IFRN, ele tem o um endereço aberto.ava.ifrn.edu.br. Lá neste sistema, vocês vão procurar, que é o curso, o, a plataforma MOOC do, do IFRN, pelo curso de produção de recursos educacionais abertos com acessibilidade. O curso é aberto e gratuito, é só vocês se conectarem com... Inclusive, ele tem aquelas conexões de login com, com sistemas Google ou Microsoft. Qualquer usuário Google faz o login sem precisar se registrar efetivamente na plataforma. É um acesso super fácil. E o que, que a gente tem lá no, no curso? A gente tem a, uma contextualização da origem do, do, do Proedu e, e esse aspecto do, do trabalho do Proedu em relação à acessibilidade. A gente... Tem uma ideia de que a filosofia de recurso aberto é uma ideia que cabe muito bem para iniciativas do setor público, de a gente trabalhar eh, com a possibilidade de as pessoas se apropriarem e usarem, inclusive, com a possibilidade de fazer adaptações no conteúdo. Isso é filosofia de recurso educacional aberto, a gente explica o que, que é. A gente trabalha com licenças, para quem trabalha com conteúdo na, na, na web... A gente fala sobre as licenças de uso, que são as licenças abertas e o que são direitos autorais. A gente faz uma contextualização, uma, uma, uma breve apresentação disso. Isso tudo ele também está disponível lá no, no Proedu. E, ao final, a gente fala de acessibilidade e de design educacional é, voltado à produção de recursos educacionais abertos com acessibilidade e aí conteúdos complementares do PROEDU. É, para quem tiver interesse, vocês podem percorrer o curso de forma é, gratuita. Tem uma coisa bastante interessante aqui que eu vou enfatizar para vocês, para quem está produzindo conteúdo audiovisual. A gente tinha, há um tempo atrás... Vou, deixa eu voltar aqui para o... Para apresentação, me perdi aqui no streamer. Bom, nesse curso, a gente tem a produção de conteúdo audiovisual seguindo uma lógica que não é a lógica que a gente tem nos nossos documentos normativos para incorporação de intérpretes de libras em audiovisual. Se vocês forem ver os documentos que, que nós temos, as normativas a NBR, ela sugere que a gente tenha uma janelinha em um tamanho específico, Pequena em um canto do audiovisual. A gente não segue mais essa normativa, porque quando tu está produzindo um conteúdo com interpretação em Libras, o teu público específico daquele conteúdo é o surdo. Se a gente põe um, uma janelinha pequena, como é o padrão da NBR, ela foi feita já um tempo atrás, não foi atualizada para o que hoje é a nossa realidade. A gente acessa muito conteúdo audiovisual em dispositivo móvel e aí o teu intérprete de Libras ele fica uma formiguinha. O surdo não consegue identificar o que está sendo sinalizado. O que, que a gente fez? Vocês viram ali no... no... Para quem está no remoto, eh, sugiro que vocês entrem no curso e verifiquem a forma que que o intérprete de libras aparece nos audiovisuais que a gente montou lá. Eu estou mostrando ele aqui para quem está ao vivo e vejam que o intérprete de libras está bem maior do que é o recomendado pela, pela norma. Inclusive, tem alguns testes que nós estamos fazendo que o intérprete de libras está em tamanho real, do mesmo tamanho em que o conteúdo, ou a pessoa que aparece falando sobre o conteúdo, é, é, então, eles se equivalem. Porque tu tens que dar a prerrogativa da mesma importância, porque tu está focando em quebra de barreira para um público específico, tu não pode deixar ah, qualquer elemento que dificulte a compreensão do conteúdo interferir no acesso ah, ao conteúdo. Então a gente está sugerindo que o intérprete de Libras ele aumente de tamanho até o ponto em que ele divida a tela. Ah, ah, perdão, perdão, perdão, perdão. É, obrigado, alguém me alertou que eu estava é, trabalhando só no meu computador. É, deixa eu... É, obrigado. É, deixa eu vir aqui. Vou de volta aqui compartilhar rapidinho aqui, já, já me dirigindo ao final, da, ao final da apresentação. Vou compartilhar minha tela cheia e vou hum, aqui. Isto, vai ou não vai? Deve, opa, estou compartilhando, a minha tela, era para estar, tá. não, foi de novo, vamos lá, apresentar, compartilhar, tela... E tela cheia. Tela cheia. Não. Vou fazer diferente. Vamos ver se vai agora. E? Não. Travou a princípio. Eu fiz o caminho certo aqui. Ah, bem... Então, enfim, vejam que o, que o intérprete está num tamanho bem diferente do que é essa normativa, e a gente tem feito experiências realmente de botar ele em tela dividida, meio a meio com o conteúdo ou com quem de fato está é, é, transmitindo ou apresentando algum conteúdo. É... E, por fim, vejam que, inclusive, é uma outra técnica que ainda não está padronizada. A gente recua a janela de conteúdo para ter o espaço para as informações de legenda descritiva embaixo, porque melhora muito a qualidade da leitura da legenda. Então, a técnica que nós temos é, desenvolvido na produção de recurso audiovisual é recuar a janela de conteúdo, deixa espaço para o intérprete crescer e tu já deixa um retângulo embaixo da parte de conteúdo para tu inserir as legendas descritivas no teu audiovisual. E aí, para encerrar mesmo, é, eu, eu faço um desafio para vocês, é, faço um desafio para vocês pesquisarem sobre serviços de legendagem na internet. Vocês vão ver que o serviço de legendagem, existem várias empresas que oferecem o serviço de legendagem, porque o serviço de legendagem é caro, era. Eu Já vou chegar lá. Para todos os efeitos, é caro. Tá? Vocês vão contratar uma empresa, vocês têm um vídeo de duas horas para legendar. É oneroso. A pessoa que vai fazer a legendagem, ela tem que ir assistindo, e decupando e escrevendo cada trecho. Às vezes, inclusive, tem que corrigir no texto alguma coisa que é de expressão verbal, de fala... Ele tem que, na legendagem descritiva, descrever outros elementos que, para além da literalidade do que é falado, então, tu vais colocar alguns outros elementos, por exemplo, quando tem música, quando tem algum outro elemento que deva ser chamado a atenção, pode ser descrito na legendagem descritiva. E esse serviço ele era, é caríssimo era caríssimo. Tá? Agora, existem plugins. E, agora, de novo, aqui, eu vou tentar... É... Queria mostrar para vocês, rapidinho, para encerrar, que existe um recurso chamado Vosk É um plugin que você instala em editores de vídeo e, hoje, nos Centros de Produção de Recursos Educacionais das instituições, quem estiver usando... Esse recurso vai poder fazer a sua legendagem de qualquer vídeo que, porventura, esteja sendo produzido ou que já tenha sido produzido e não tenha legendagem. Vocês vão conseguir fazer isso com uma qualidade absurda e sem esforço nenhum. Acabou o mercado de serviço de legendagem. Tá? Eu, eu, eu vou fazer isso agora para encerrar minha fala. Deixa eu... Tentar dar acesso ao pessoal que está remoto aqui também. Eu vou interromper e vou compartilhar a minha tela completa. Minha área de trabalho aqui. Oi? O nome é VOSK. É, v -O, -S -K. é o nome de um, plugin, um dos plugins e é o plugin que eu estou usando. que Eu vou mostrar para vocês. Eu vou compartilhar a minha tela. É, por favor, a equipe técnica, aí ver se consegue botar o compartilhamento da minha tela. Tá agora, tá, agora eu vou voltar para a minha tela e vou mostrar para vocês este cara aqui, ó. Este, este é, aplicativo é um editor de vídeo que eu uso, é um editor de vídeo semi-profissional muito bom, chamado... Caden Live, ele é, foi desenvolvido pela equipe que desenvolve a interface do Linux, a KDE. Tá? É um editor sensacional, ele não é nada amigável, mas para quem já tem uma, uma certa proximidade com... A minha cara está ótima aí, né? Uma certa proximidade com o editor de vídeo, ele, ele, ele vai te possibilitar fazer bastante coisa legal. Eu vou botar ele a processar em tempo real, é um, é um videozinho de um minuto e pouco, Tá? deixa eu tirar Ó, é, eu tinha gravado isso há um, há um tempo atrás para uma outra apresentação e o plugin ele já está instalado, ele não é nativo deste editor de vídeo mas tu consegue instalar o plugin nele quando tu vens aqui, deixa eu preparar aqui o sisteminha, ó, eu venho aqui em projeto, em legendas e reconhecimento de fala e vou processar ele está processando o áudio do meu arquivo e está começando a gerar em tempo real a transcrição de voz para texto e ele automaticamente gerou as legendas lá em cima, ó, naquela parte roxa. Eu não vou abrir para vocês, mas a qualidade de transcrição é excelente. Né? E essa é uma tendência, com os recursos de inteligência artificial, é, os nossos problemas eles vão se tornar menores. Quando eu fecho e renderizo esse vídeo e salvo, ele vai salvar com as legendas incorporadas no vídeo e acabou o problema. Tá? Tu podes entrar no editor e fazer alguma pequena correção na legenda que o software gerou, mas, no geral, ele traz 95% de acerto de qualidade do que ele, do que ele transcreveu. Bom... Muito em breve, o chat GPT ou os recursos da OpenAI vão trazer o reconhecimento de imagens. Eles já estão trabalhando nisso, por exemplo, para fazer a texto alternativo para imagens. Tá? Não se iludam do que a gente está falando aqui. Nada é fácil e barato, apesar de os recursos nos facilitarem e nos auxiliarem nesse esforço de quebra de barreira. Mas... Se a gente for fazer um PowerPoint com acessibilidade, tu vai custar mais, tu vai gastar mais energia, e mais tempo fazendo a acessibilidade desse recurso, apesar de que cada vez mais está ficando mais fácil e mais rápido. Talvez é, é, seja um, um ponto de virada, um ponto de inflexão nesse trabalho que a gente nesse esforço que a gente tem. É, é, empreendido em fazer com que os conteúdos, as plataformas e os sistemas eles sejam acessíveis para todos. A, a, a questão de meia dúzia de anos atrás, realmente era bem mais complicado se fazer acessibilidade. Hoje está muito mais fácil. Ainda assim, você fazer um texto alternativo de uma imagem, tu tens que parar, interpretar a imagem e fazer um texto extra que no teu texto de conteúdo normal não existia. Tá? Só que com isso, com esses recursos de IA, daqui a pouco o teu esforço vai ser zero. Tu fazer um, um conteúdo com acessibilidade vai te causar o mesmo ônus do que fazer um conteúdo sem acessibilidade. Logo, entre fazer sem acessibilidade e fazer com, obviamente a, opção, a melhor opção é fazer com acessibilidade. É neste caminho que a gente está indo, eu acredito que com a velocidade que as transformações tecnológicas estão acontecendo, é questão de mais um ano ou dois, a gente vai ter esforço zero em quebrar barreiras e prover acessibilidade para todos. Era o que eu tinha para comunicar, para mostrar para vocês, espero que que eu tenha mostrado tenha feito sentido para todos para todas. Um agradecimento especial aqui à mesa, ao Paulo, a Ilma, ao pessoal que está presente e ao pessoal que está remoto. Obrigado. Obrigado, professor Raimundo. Agora a gente vai abrir alguns minutos, né? Porque, infelizmente, a gente vai adentrando ao tempo que foi estabelecido para a gente, para as perguntas. E assim. É... Eu vou primeiro começar com a pergunta que foi feita pela internet, depois a gente volta uma